já teve problema com seus áudios? No vídeo de hoje eu trago uma ferramenta que já me tirou do sufoco várias vezes. Mas antes de entrarmos nesse assunto, não se esqueça de se inscrever no canal se você já gostou do assunto do vídeo, ative as notificações e deixe aquele like amigo pra mim. E sem mais delongas, bora para a tela do meu computador. Bom pessoal, já estamos aqui na tela do computador. É, e o que eu faço para poder aumentar o, o volume do meu áudio? Eu tive muitos problemas com o áudio, né, no início, né, que eu comecei a gravar os vídeos. E eu aproveitei muito essa ferramenta para poder me tirar do sufoco. Então, é um site que você acessa para poder é, carregar o arquivo, bem, eu vou te mostrar aqui direto a tela do computador. É, aqui nessa nessa nesse campo de pesquisa do Google a gente vai escrever MP3 louder. É essa a primeira opção aqui, ó, MP3 louder. Clica e esse aqui é o site que eu uso quando eu preciso e já usei muito tiro, me tirou do sufoco de verdade esse site é assim vamos vir aqui nessa nessa nesse botão aqui procurar aí você vai procurar o seu arquivo de mp3 o arquivo que você gravou o seu áudio do seu né, junto com o seu vídeo né aqui você vai você vai clicar aqui em procurar e vai buscar no dentro da sua pasta no computador o seu o seu arquivo de mp3, aqui tá vendo, sete dicas. esse aqui é o meu áudio mp3. Eu clico duas vezes e automaticamente ele, já, automaticamente ele já aparece aqui. A opção que eu quero é aumentar volume, mas também tem diminuir. No caso aqui, a gente vai ficar em aumentar e aqui fica, né, a, a opção de você aumentar o volume. Em quantos decibéis você quiser, claro, eu não recomendo que chegue ao máximo, porque é aqui, né? Para em 10, mas eu acho que tem até muito mais. Ó, não recomendo de jeito nenhum que você chegue ao máximo. Mas eu acho que até entre 6 e meio no máximo 7 decibéis, já tá bom para o seu áudio. Senão ele pode ficar estourado, ficar aquele volume estourado. Então, eu recomendo até no máximo aqui 7 decibéis. Aí você vem aqui, mantém essa informação de todos os canais e clica em enviar agora. Aqui, tá vendo? Aqui embaixo. Aqui embaixo, se eu passar o mouse em cima, ele sai. Mas aqui embaixo, pertinho do mouse, acontecendo, um... ele tá enviando o arquivo. Tá vendo? Tá fazendo aqui a contagem. E agora ele já terminou o envio e está fazendo agora o upload aqui, vamos aguardar, e agora o download do, do arquivo do MP3, já com o volume né, que você ajustou, ele está aqui, ó tá vendo, tá completo aqui, aí agora é só você clicar para ele baixar para o seu computador fazer o download desse arquivo atualizado, já com o volume atualizado, e ele está pronto e veio direto para a pasta download, né? Tá aqui meu arquivo que eu ajustei o volume. Bem, esse é o site que eu recomendo, que eu já usei muito e uso ainda quando necessário para aumentar o volume do meu áudio. Só fiquem atentos a quantos decibéis vocês vão usar. Eu recomendo até no máximo estourando 7 decibéis, tá bom? Senão seu áudio pode ficar estourado. E esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe uma ferramenta que ajuda a aumentar o volume do seu áudio. Já aproveita e salva aí nos seus favoritos. E para me ajudar a crescer esse canal, já deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui e ative as notificações. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. E deixa aqui nos comentários para mim se esse vídeo te ajudou. E eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau.